Hoje, dia 15, hoje dia 15 de, de julho, estamos preparando já o nosso café, que nós vamos fazer o caminho das cachoeiras, caminho das águas, aqui no Parque Nacional, da na Chapada dos Guimarães. Então, vamos ouvir, já estamos com a roupa, preparando a maletinha, pouca coisa, que é uma caminhadinha média, e aí no meio do... Do parque, Aí vamos conhecer esse lugar. Saindo agora do centro de informações turísticas, estão colocando no GPS o caminho para o Parque Nacional, que a gente não conhece. E daqui a gente vai encontrar lá com a nossa guia. o acesso para a Chapada Cachoeira dos Namorados, Cachoeirinha e Parque Nacional dos Chapados de Guimarães é aqui que nós vamos entrar ó. e aqui confire a entrada estamos chegando então aqui no parque tem espaço para ônibus aqui, ó É, foi o que ela disse então, E também tem espaço para veículos Eu acho que os veículos particulares ficam aqui na frente Vou parar aqui e perguntar Depois a gente vê o resto Mas eu acho que é isso aí É que depende, eu acho que eu passei que vai fazer né? Porque aquele carrinho entrou, tu viu? Aqui no parque, aqui e ela marcou um ponto de encontro? Sim, marcou o um ponto de encontro aqui, bem na frente. Então tá feito. Aqui é a entrada do parque nacional, tem vários atrativos. A gente olha o canto às 9 até às 16, a Bel de noiva, namorado 9 às 12. Aqui marca algumas trilhas, alguns circuitos. Nós vamos fazer o circuito das cachoeiras, que é o número 3. umas imagens. Aqui é o acesso que para pessoas que têm problema, algum tipo de deficiência, pode entrar com. Com um carro, Olha só proibido drone. Aqui é o mural dos expedicionários. Né? Ali que o pessoal cola seus adesivos? Tem os pés e não é bacana, esse né? Não lá, vamos colocar Tem vários Olha aqui Aí ó, Salles Ótimo Mais pelo mundo Tem mais aqui aí. É, Esse mural já tá botadinho, né? Uh -huh. aqui. Não é muito fácil fazer isso aqui, sabe? É porque a mosinha é bem alta assim. Isso, ela vai colar agora pra gente, pra nós. Vamos esperar aí. Tá bom aqui? Tá ótimo. Pronto. Feito aí, ó. Feito uhum. é. Olá, bom dia. Bom dia. bom dia. bom dia. É, o Leonel. Você, bom bom dia, dia, olá. Olá, olá. olá. olá. Tudo é bom? É o pessoal do grupo. Flávio com vocês. Bom, bom né? Orion. Olá, olá, olá, Juliana. Você, olá, Juliana. você se importa olá. de eu filmar vocês enquanto eu tiver, olá, é? É. que aparece nos vídeos, né? Ah, é a gente acha que é bom, caiu YouTube. <risos> Ele também ah. faz os vídeos. É, é então, ah, tá. Tá ah, então bem, tá já tem preparar. em alguns lugares que a gente vai para o Véu de novo, tem quantos metros até lá? Algun Daqui lá são 600 metros. 600 metros. A gente viu lá é. Pessoal, então essa, essa, parte, essa parte aqui é uma parte bem específica assim, do Parque Sim, Nacional, então, uma parte de cabeça, preservação é aqui, total, né? Então, é os bem. estudos falam, não sei se vocês sabem, aqui na Chapada há mais de 400 milhões de anos, isso aqui tudo era mar, né? É, essa Cachoeira verde de os estudos falam que ela começou, na verdade, lá. Como essa formação é rochosa e é o arenito, então ela veio abrindo e veio dissolvendo e veio caindo, né? Daí formou esse cânion. Essa formação alaranjada que tem nos paredões é justamente é essa pedra aqui, que é hematita, tá? Que solta, que é rica em ferro. A, a composição é de quartzo leitoso, as araras lá, ó. Três, três, duas. Estão indo embora. Então, é, é formado por quartzo leitoso e por essas pedras que são as hematitas, tá? Então são rochas de milhões de anos. legal, né? Olha aí. Pela que forte. Aqui é um dos principais cabeceiras do Pantanal. Então ele, ele nasce aqui na Chapada, é, junta com outros afluentes, mas lá para baixo, né? E sai lá no Rapuiabaixo, vai para Bolinho e vai de Janeiro, Paraguai. Cochipol, não? Cochipol É, não são nomes indígenas. Cochipol Bem transparente mundo. a água aí, ó. Dá para é. ver. Para vocês verem, ela serve completamente repelente natural. Hum, é demais. tem um bem. Sim, bem gostoso. Bem gostoso. É, eu quando estou no meio do mato, tô eu tô é, né? eu uso Sim. bem dela. Essa é a família assim, doiabeira um pouco. Cuidado, deixa a moça de sair hein, de pé. Hum, dá tá cheira cheiro para vocês verem, Sim, dá uma rasgadinha nela. Assim. É? É. É. É. É. É. Verdade, eu pego outra. É? Quer ver, É verdade, lembra um pouquinho. Como é o nome da... da... Negramina. Negramina. Porque Negramina. tem um Não, outro capim que usam muito, né? É, para é, repelente. Deixa eu pegar uma folha de amostra aqui e pegar o cheiro depois pra, se eu achar por aí fazer o... Vou guardar uma folhinha para ver o, o cheirinho e comparar. E é o citronela. Aqui, ó, essa aqui é a árvore do Pequim. Mas o Pequim em si não está aqui agora, né? Não, ele começa... Agosto agora ele começa a florar. É. É o e pequi. E aí vai. Adoro o pequi. Sabe? Aí setembro. Galinha caipira com pequi. Eu gosto muito. Mas pro final do ano ele vai congelar ele não perde o gosto. É, tá dando uma dica aí de congelar o pequi. É. Nós estamos passando uma área aqui que deu uma queimada, olha só. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa Preocupante, né? Porque numa parte onde os passeios são guiados, pega fogo. Então imagina no um lugar que não fosse guiado, né? Porque eu, eu acho que isso aqui não é ignição natural, não, hein? <risos> Cair raio, coisa assim aqui. <risos> é o um lixo mesmo, né? É. Ou joga cinza, ou joga é garrafa que de vidro. O pessoal do Corpo de Bombeiro vem aqui. Aí eles fazem um local quadrado, né? É, daí eles controlam e apagam, justamente para limpar. Porque como é uma área que tinha só mato, eles eh, primeiro eles verificam, né, ver se não tem um animal, algum tipo de ninho também. Aí depois eles botam fogo, um só para limpar mesmo. Pra que era aquela plantinha aqui Um bustão, né? Olha só, a gente achou que o incêndio tinha sido por acidente, mas foi um incêndio provocado, segundo a guia pelos bombeiros em área limitada, no mínimo estranho né? Uma de 14 km que vem por aqui, que vai dando todas as cachoeiras e tem essa aqui que é a trilha do Cerrado, tá? Uhum. O centro da é cachoeira dá pra fazer ele por aqui e dá pra fazer ele por aqui mas nós vamos fazer por aqui, nós vamos fazer primeiro a cachoeira das Andorinhas que ela é maior e depois a gente fez subindo, tá? Uhum. Que eu acho melhor fazer por aqui e vir subindo e continuar aqui no final uhum. Aí ah, depois aí a gente segue por aqui também pela trilha do Cerrado, tá? Olha essa bom, né? É. Aqui, aqui, aqui, aqui. É um de Como é o nome dela, Canela de é... velho. É, né, é o... Canela de velho. canela de velho. Quando eu sofri meu sofri meu acidente de moto, eu tomei muito, eu tomei seis meses dela. Chá? Chá, Como Joga o corpo pra frente. É. Não joga o corpo para frente, sempre com a coluna reta. Se tiver que, que, que sentar na pedra, senta, mas procura descer de lado na pedra, tá? Não joga porque o que, que acontece quando as pessoas descem e põem o corpo para frente, a força da gravidade te joga e acaba torcendo o pé. Como tem muita pedra solta, eu peço para que vocês prestem atenção onde eu estiver pisando, tá? Descidinha aqui tá fácil Olha aí po. Que bacana hein Aqui Opa, oh, Aqui em cima O paredão que a gente viu há pouco Valeu. subir subir montanha é, qualquer coisa justamente por causa disso que o arenito olha só a formação dele então ele cai é uma rocha frágil vocês podem ver que tem várias rachaduras então isso aqui também são rochas de milhões de anos né essa parte laranjada como eu falei são as hematitas é o oxoferro justamente por causa dela essa ponta dela aqui é comestível é uma delícia lá na frente tiver uhum. nós vamos experimentar assim tá uhum. é... Ela chama canela de ema porque ela parece uma canela de ema, né? Uhum. Ela porta, é bem corta, né? é, é uma navalha. Então quando tá muito, é, como está muito quente, o calor de 40 a 45 graus, como que ela vai muito quente aqui, uhum. uma baixada já, né? uma depressão, então ela, ela, ela entra em alta combustão, porque isso aqui tudo é um tipo pedra, sim, sim, né? né? <risos> lá ah, de lá. É. Aí ali é a morraria, atrás aqui também já é a salgadeira. Olha o da A salgadeira? A é aqui, é. ó, de pedra, bem pequenininha, uma volta que a gente tem que fazer para ir lá, né? Chegando perto de um, de um espaço aberto aqui, a gente vai... Visualizando essa beleza da capada dos Guimarães Olha o sol na cachoeira, vamos ver É isso aí vai falar o Kenny, bonito né? com a escada, agora nos vemos lá embaixo vamos lá vamos descer junto É pra banho. Eu só peço pra vocês.. Não pisar na pedra que ele tá pisando, porque ali escorrega, pisa na areia aqui, tá? Pra não torcer o pé, dá pra ir por lá. Aí vou ficam à vontade, O banho aqui é maravilhoso. Hora do banho, vamos ver agora. Quem se coragem. Agora nós vamos pro banho, Vamos pro banho, ó. Tem que tirar esse negócio do cabelo aí, ó. É. E a água deve ser super gelada. Uhul. Até que não é da pior, Mas é gelada. Olha aí. Vamos lá! Vamos lá embaixo da cachoeira agora, fazer um, uma visãozinha embaixo da cachoeira. Vem, mãe. Estamos filmando? Fala aí, qual é a impressão? Impressão fria! Ah, tá bem maravilhado! Ali tem umas pedrinhas! Ah, então não vinha pra cá! E vamos afundando! <risos> e vão cara! Uhul! Vamos lá! Bora pra cima! Ei, pô! Olha aí! Ah, é. Uhul! <risos> É rápido e voltar. É rápido de voltar. <risos> pra fazer? Sentir o frio. É feira aqui. Tá chapado. Tá gelado? Tá uh! uh! é gelado. Uh! É gelado! Uh! <risos> tá o River. Tá o River Plate. É ah? ah, Tá bravo. É isso É isso aí. É... É, e agora?